Vamos lá! E falando do povo, a gente dá voz aqui ao nosso povo, a nossa gente, né? Através do WhatsApp, você pode é, gravar um áudio, você pode gravar aí um vídeo, né? Rapidinho, você pega aí o seu celular, olha aí, você pega o seu celular e filma-se na horizontal, tá bom? Isso, na horizontal, tá aparecendo aqui? Aí, ó, perfeito, filma-se na horizontal, 30 segundos, 45 segundos, filma lá, né, a sua denúncia envie aqui para a nossa produção Nesse WhatsApp que está aparecendo aqui já 997-82-4426 Os problemas aí da sua rua, do seu bairro Envie para nós, tá bom? Para né, a gente poder aí intermediar junto ao poder público Aqui de Santa Bárbara do Oeste e as autoridades Fica à vontade, é o nosso Jornal da TV SM Notícias O jornal que mais cresce no Brasil porque não é só Santa Bárbara do Oeste que está é, ligadinho, não. Toda a nossa região, Brasil, mundo, você vai compartilhando aí, vai se inscrevendo, isso. Clique no gostei e ative o sininho. Já foi, é isso aí. Vamos que vamos. Vamos para frente, que atrás está cheio de gente. Olha, ontem, quinta-feira, o 19º Batalhão da Polícia Militar aqui do interior de São Paulo recebeu é, nove novas viaturas que é para reforçar ainda mais o policiamento da área do 19º Batalhão. Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho, Americana, Santa Bárbara do Oeste, o 19º Batalhão abrange todas essas cidades aí, viu? Então, uma viatura foi destinada ao comandante da unidade, né três para a primeira companhia da PM de Americana, é, três para a segunda companhia da PM de Santa Bárbara do Oeste Duas para a terceira companhia da PM que engloba a cidade de Cosmópolis Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho Olha aí, as novas viaturas da Polícia Militar para reforçar aí a segurança da nossa região é, metropolitana de Campinas né? Tá aí Segurança, né? Em primeiro lugar também, segurança sempre aí no topo das é, causas aí, da luta pelo, pelo nosso é, Brasil, pela nossa região e o Estado tem que investir mesmo em segurança, né? Santa Bárbara do Oeste atualizou ontem, quinta-feira, o boletim epidemiológico da Covid-19 aqui no município. Os dados... Praticamente, vejam só, não sofreram alteração aqui no município desde o dia 18 de janeiro. Apenas, veja aí, um quantitativo foi divulgado, né? o, quanti, o quantitativo da vacinação. Desde o início da pandemia, o município contabiliza 25.138 casos positivos de covid-19. 829 mortes, 855 casos suspeitos que aguardam resultados de exames. Do total contaminados, 23, 23, 473 pessoas foram curadas. Quanto à ocupação de leitos públicos, há quatro pacientes internados na UTI, leitos com e sem respiradores não tem paciente, segundo aqui o município de Santa Bárbara do Oeste. tá? Então, atualizando aí os dados, atualização é, aqui da Covid em Santa Bárbara do Oeste. Polícia Federal, atenção, a Polícia Federal deflagrou ontem pela manhã uma operação com o objetivo de aprofundar a investigação envolvendo, sabe o quê? Crimes de estelionato. Uso de documento falso e ocultação de capitais que chegaram a 300 mil reais. Nessa data, são cumpridos, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão expedidos pela nona vara federal de Campinas, sendo três deles cumpridos na cidade de São Paulo, dois aqui em Santa Bárbara do Oeste e um em Sumaré, na residência de pessoas físicas ligadas às contas ligadas para pulverizar o dinheiro subtraído. Alguns dos investigados já têm registros criminais envolvendo outros crimes de estelionato. Então tá aí a Polícia Federal, olha a viatura aí da Polícia. Cuidado que a Polícia Federal está chegando e chegou aqui na RMC com essa operação para é, colocar aí... É, a, a, muita gente atrás das grades, na cadeia Porque esses crimes aí estão sendo investigados pela Polícia, pela polícia Federal E, e eles... Vêm mais, hein? Vem mais cidades aí que é, a polícia já está, já está de tocaia Já estão usando aí né, o trabalho de inteligência da Polícia Federal Para colocar a mão é, nesses, nesses criminosos Nessas pessoas envolvidas nesses tipos de... De, de crime, ocultação de capitais. Um crime bárbaro, um crime que a Polícia Federal fica em cima mesmo. E quando a Polícia Federal está em cima, é porque a coisa é séria. Olha, tem novidade a partir de segunda-feira, voltando aí, falando aqui da vacinação em Santa Bárbara do Oeste. O pessoal aqui da redação está lembrando. Atenção, um dos assuntos questionados aqui Nessa semana, durante a sessão da Câmara de Vereadores, a secretária de Saúde esteve lá presente, foi de que, segundo a secretária, 60% das pessoas vacinadas seriam de, pessoa, de, de, de, de pessoas das cidades vizinhas, moradores da cidade vizinha. Então, a pedido da Câmara Municipal, veja aí, a Prefeitura agora vai voltar a exigir o comprovante de endereço para você que vai tomar as doses adicionais, a segunda dose, a terceira dose. Aliás, terceira dose, né, meu povo? Se você não tomou a segunda dose, você está esperando o quê? Agiliza aí, viu? Agiliza. Então, a partir de segunda-feira, o público que receberá essas doses adicionais da vacina contra a Covid-19 deverá apresentar o cartãozinho do SUS o co ou o comprovante de endereço, aí, um recibo de de água, de luz, né, de conta de telefone, cartão de, de, de endereço de banco e tal. É, a medida tem objetivo, como eu disse, assegurar a vacinação aqui no município de Santa Bárbara do Oeste, uma vez que, segundo a secretária, Santa Bárbara tem recebido aí centenas de pessoas na, da vacinação de outras cidades, das cidades vizinhas, né? Inclusive a cidade de Americana citada por ela, na terça-feira, na reunião lá dos vereadores. Isso, segundo ela, prejudica todo o planejamento da campanha de imunização. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que isso vai resultar, se essa decisão vai realmente facilitar a vacinação, poder monitorar, rastrigar quem é barbarense, porque os números, às vezes, não batem, né? A prefeitura passa um número, né? um número, e de repente esse número não é equivalente ao município de Santa Bárbara do Oeste então temos que ficar atento nisso aliás, as doses que vem aqui para o município é, cada município trabalha de um jeito tem cidades que estão aí, é, por exemplo a Americana estava fazendo agendamento para vacinação, complicou tudo complicou esse negócio de fazer agendamento não dá certo né é, então agora não está mais fazendo porque o pessoal vinha tudo para todo mundo para cá por quê? Porque aqui não precisa fazer agendamento. Agora, a Americana parou de fazer o agendamento é, vacinal. Então, a partir de segunda-feira, fique ligado. Se você for tomar as doses é, adicionais, leve o comprovante de endereço, além dos documentos pessoais e a carteirinha de vacinação, tá bom? Muito obrigado, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, esse é o nosso portal SB Notícias, é a TV SB Notícias, você vai compartilhando aqui o nosso programa, vai divulgando, você que nos assiste aí pela manhã ou no meio do dia, no horário do seu almoço, aquele cafezinho rápido 15 minutos né, no meio da tarde ou quando você chega aí do seu trabalho, tira aí uns minutinhos para acompanhar as notícias aqui da nossa cidade, em especial Santa Bárbara do Oeste, né? E amanhã, amanhã não, amanhã é amanhã é sábado, amanhã não volto, mas na segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui com mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Ó, tem reportagem, denúncia, pega o celular e envie para o número que está aí na sua tela. Você envia aí a reportagem, pode filmar um problema aí no seu bairro. Envie, nos ajude a fazer aqui o jornal da TVSB Notícias denunciando. E aqui, aqui a gente não tem rabo preso com ninguém não. Aqui a gente denuncia, viu? Pode contar com a gente. Tá bom? Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo. Excelente final de semana. Até segunda.